seguinte, veja bem. estamos aqui com o nosso unuzão, velho. Lixo. É demora. O negócio é o seguinte, ó. É a base inimiga, ó. Que merda, hein? Sabia não? não. Nossa, ele tá ali, ó. É, vai me é cancelar por isso. Eu preciso dar um tiro lá, ó. Run. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão. Acho que é o único sniper deles. De está roto. A balinha do coco, ó. Porra! Uh. Um uh, já perdeu uns par, meu pai. <risos> Bala na cara dele. Vai porque Por que não maior? sei lá! mete isso POR EL culo. Vai, vai. PORRA menor Oh, o Vai oh, já era. A arminha que não mata. Oh, meu. Segura, segura, segura, segura. Não tem morrer agora, não. Que viadão Temos super Faleceu e eu passei para sangue empregado semente. Não vai dar, não. Meu personagem de é lexia, não é possível, <risos> vagabundo. Eu, tenho, eu preciso ver quantas são, aqui ele talvez, é, não mostra a quantas torres dessas são, duas, O Mona Jaca. Cala a boca. <risos> o bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. olha a pedra. olha a pedra. Olha oh, a pedra. Para isso uma ah. Ah. é uma menta. Tá. Tá de mãe. Dele, pai. Sabia, não? Vem aqui, fiambre. Ha desaparecido. Já era. tá bom. Woohoo, <gasps> <laughs> O Moreno tá em ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim? Tem a cama morena.